vamos falar sobre apito, como você pode tirar melhor proveito desse instrumento em sua atividade. Vamos lá? Bom, primeira coisa, a função do apito. O apito é uma ferramenta, é uma das ferramentas né, utilizadas para comunicação, sinalização, orientação, a curtas e médias distâncias que você pode utilizar em qualquer atividade, a qualquer momento e até em situações de sobrevivência, urgência e emergência. Por que que eu friso até? Porque é muito comum encontrar por aí pessoas que ah, associam o apito somente à utilização em situações de sobrevivência urgência e emergência e na verdade o apito ele pode e deve ser utilizado em qualquer atividade em qualquer momento dessa atividade inclusive em situações de sobrevivência urgência e emergência ok então se usa apito para tudo o apito é um equipamento básico simples versátil eficiente seguro barato obrigatório para qualquer para aumentar a segurança em, em vários tipos de atividade, seja no camping, no trek, no ciclismo urbano, no remo, no caiaque, na escalada, no rapel, trabalho de campo, até mesmo na, na, na cipa, na segurança de trabalho, você usa pito. Trabalho em altura, corrida de aventura, montanhismo, em, diversos, em diversas atividades você pode e deve utilizar o apito, principalmente em atividades ao ar livre, no meio à natureza, ok? Então, quais são as situações dentro dessas várias atividades que eu posso utilizar o apito? Okay? É, em situações de baixa visibilidade de navegação e orientação, né? então, você e seu amiguinho não, tá, não estão enxergando 5 metros à frente, o batedor vai na frente... E aí você perde a visibilidade do batedor, então o batedor dele solta um apito para indicar a, mais ou menos a distância e a direção e você segue. Então é uma situação é, que você utiliza em, em baixa visibilidade de navegação e orientação. Né? Com simples apito, um já avisa o outro qual é mais ou menos a distância e a, orienta e a, distância e a direção que se encontra entre um ponto e outro. Locais com obstrução natural para propagação do som. Cachoeiras, rios, florestas densas, matas, né? vales, encostas. Em, né? em lugares onde a sua voz, por conta do barulho natural ou por conta é, da, dos bloqueios de som que envolve aquele local, você não consegue fazer alguma comunicação, às vezes a 15, 10, 5 metros de distância. Ok? É, situações onde você tem, se encontra com a voz fraca, sem forças para gritar. Então, o apito também é muito útil nesse momento. Comunicação é, em um grupo né? ou entre grupos, principalmente entre as, as funções é, do navegador, abre trilha, fecha trilha, o líder. Né? É, você utiliza bastante o apito, inclusive no lugar do rádio, principalmente para distâncias Uh, curtas distâncias, 100, 50, uh, 200 metros, uh, já utilizei apitos em situações de até 500 metros em alto, em bom, em bom som, um bom apito. Né? Então você uh, consegue substituir a voz, o grito, a pedrada, o rádio, para chamar a atenção e uh, se comunicar com, com essas pessoas. Condições climáticas adversas. É, chuva, tempestade, trovão, nevasca, é, tudo que gera um barulho ambiente maior do que uh, a sua voz, né? capacidade da, sua capacidade de comunicar, de, de realizar bem uma comunicação. Então, o apito também ele é muito importante. Situações de urgência e emergência, claro. Chamar a atenção de alguém ou de, de, de, ou de um grupo, para após chamar a atenção, iniciar uma comunicação. Então, é muito útil chamar a galera para acordar, chamar a galera para se agrupar, chamar a galera para se reunir, é, chamar atenção para ligar o rádio, né, para iniciar uma tarefa, atividade, etc. Localizar pessoas ou ser localizado, lembra lá no início, condições de baixa visibilidade de navegação, às vezes você precisa uh, apitar para que uh, você dê um indicativo de localização, né, de distância e direção de onde você está para ser achado, ou é, para localizar alguém através desse método. Para ser visto, ser ouvido. Né? Em alguma situação onde você precisa que, que alguém te veja, então você solta um apito, opa, estou aqui, estou passando, estou chegando, ó, olha eu. né Isso é muito comum, por exemplo, no remo, no caiaque, no ciclismo urbano, onde você... É, vai passar por trechos e está no ponto cego de alguém e precisa alertar esse veículo maior né, que você está por perto e aonde você está e qual a distância então essas são as principais situações de uso do apito existem muitos tipos de apito apitos de pequenos grandes de plásticos ditos de sobrevivência apitos de peitoral de mochila é, de pulseiras, de fecho de pulseiras de paracorde, apitos com termômetro, com bússolas, né? existem diversos tipos de apito Vamos já falar sobre o deles. Ah, qual que é o melhor apito? O melhor é ter apito, e o melhor, além de ter, é saber usar o apito. Então, é, independente de qual apito você consiga ter. O melhor é ter. Ter e saber usar. Okay? Mas dá para mim ter um apito melhor do que eu tenho? Dá. O apito perfeito é um apito que tem uma potência acima de 100 decibéis. É, já, já, já, é, é possível encontrar no mercado apitos de até 150 decibéis. Para efeito de comparação, aqueles apitinho coloridinho que a gente encontra por aí. É, quase que de brinquedo, eles produzem uma potência de 30 decibéis. Então, um, um apito aí de 100, 120 decibéis é quatro vezes aqueles apitos que normalmente é, encontra por aí. É, então, um, um apito que você produza um som alto com pouca força. Então, não, também não adianta aquele apito que você... ele é forte, mas ele só é forte quando você apita com o pulmão cheio. Ele tem que ser um apito que produza um bom som mesmo em condições de pouca força. Cores vivas, você precisa localizar seu apito. Se, se você tem um apito camuflado e perde na mata à noite no escuro, esquece, você perdeu seu apito. Se você tem um apito preto e perdeu na caverna, dificilmente você vai achar. Então, é, cores que, que se destaquem, né? laranja, amarelo, vermelho, cores que se destaquem. É, som estridente que se diferencie do entorno não adianta muito você ter um apito que tenha um, um som é, que não chama muita atenção e pior que possa ser confundido com algum animal com alguma ave é tudo que você não precisa na hora que você mais precisar dele que seja forte e resistente né? que aguente que você, que você caia no chão que aguente que você de repente pisa sem querer, senta em cima né? e o apito não se desfarele, não se quebre, não perca a sua função tenha tamanhos médios, não seja muito pequeno, também não seja muito grande é, formato reconhecível ele tem um formato anatômico que você reconhece esse objeto ao pegá-lo é, por exemplo no fundo da mochila no escuro, no fundo do bolso é, no bolso da jaqueta é, na tampa da mochila ou seja, um formato que seja facilmente identificado com as suas mãos, pelo tato. Ideal também é um apito que tenha duas ou mais frequências de som. A maioria dos apitos tem uma frequência. E se você tiver um apito que tem mais de duas frequências de som, tenha duas ou mais, e que essas frequências sejam é, direcionadas, elas se propaguem em direções diferentes, melhor ainda. Então, por exemplo, um apito com três frequências, né? uma frequência reta, uma para a esquerda uma para a direita. Esse som vai reverberar no ambiente, e a chance de ele chegar ao local de destino é muito maior do que um som, um apito que tem apenas uma frequência de som em uma direção. Um apito que seja fácil de segurar com luva ou na chuva não adianta um apitinho leve que você é, escorregue pelos dedos que com luva é difícil, é, é, tem um pouco mais de dificuldade para segurar ideal também que ele brilhe ou reflita a luz no escuro então se você não tem um, um apito de cores vivas, não tem um apito fluorescente é, coloque um, um, uma fita reflectiva no fundo do apito né? Ou envolva ele todo com isso, vai ajudar bastante. É, que tem um cordão para amarrá-lo em um local de fácil acesso. Né? Então, você tem um apito sem cordão, é, significa que você vai ter que guardar ele no fundo de algum lugar e, na hora que você precisar, você precisa ir alcançar esse fundo de algum lugar para poder utilizá-lo. Então, é ideal que você tenha um cordão, um bom cordão amarrado nesse apito, que você com ele amarre em um local de fácil acesso. É um apito que tem uma, uma um, um desenho, uma anatomia, né digamos assim, é onde ele facilite que você prenda o apito na boca, prenda o apito nos dentes para você deixar a mão livre. Então, aquele apito que, que é todo liso, que você coloca na boca, vai assoprar e, e ele solta da boca, não, não se prende na boca, ele também não é ideal. O ideal é que ele tenha uma ranhura, alguma coisa, né que você consiga prender o apito entre os dentes e utilizá-lo, tranquilamente entre os dentes e ter as mãos livres. E claro, um apito que funcione na chuva, que não seja obstruído facilmente, aqueles apitos que entra água e aí você não consegue tirar água, aí tem que tirar água para poder voltar a funcionar. Entrou uma lama e não consegue tirar aquela lama. Entrou um, uma aranha, entrou uma pedrinha, e não consegue tirar aquela pedrinha. Então, também não é um bom apito, ok? Esses são as ah, principais eh, características para um bom apito. Apitos que devem ser evitados. Apitos de metal em geral, que com o tempo que se oxida, né, é bom evitar. Apitos que produzam som baixo e impotente, é bom evitar. Apitos de 20 decibéis, 30 decibéis, né? o que você precisa estar a fazer muito fazer muita força encher o pulmão de ar para poder produzir um bom som é bom evitar apitos frágeis né cai no chão quebra dá uma pisadinha já estraçalha, senta sem querer no bolso e já quebra então também não é bom sons semelhantes aos de aves nem precisa dizer porquê né você está lá pedindo ajuda e alguém acha que é um passarinho cantando Uh, que não funciona na chuva, né? que seja facilmente obstruído pela água, que entupa com facilidade. Apítulos muito pequeno, que na hora que você precisa você não acha. Apítulos com bolinha, a bolinha atrapalha muito na, na, na obstrução e ela corta o som, o som não fica contínuo. Então ele perde um pouquinho a, a eficiência do som. E apítulos com cores que se camuflam, né? que se percam no ambiente e você não encontre mais. Tudo bem? E aí, como que eu uso? Bom, a, a, a utilização do apito é, na comunicação, você pode utilizar o código universal do apito. né Então, é, vamos supor, para mandar seguir, você dá um silvo curto. Ok, galera? Siga. Né? Então, é um comando do líder, pro, por exemplo, para o trilha para o navegador pode seguir né? um comando de pare dois cívico curto ok então pare espere Agrupe, olhe olha para mim atenção né é, é um comando que você pode passar para o grupo e ele e, e por um apito você consegue transmitir essa, essa orientação aí até uns 200 até uns 200 metros ou mais como falei, já, já, já usei a pito que chegou a 500 metros. Então, um comando para diminuir a marcha, para pedir para ir devagar, civo longo. <risos> ok? Diminui a marcha. Vamos mais devagar. Então, só com esses três comandos, né, siga, pare e vá devagar, já corresponde a mais de 80% da comunicação envolvida durante o deslocamento de um grupo. São esses comandos que o fecha-trilha manda para o ab-trilha, ou o ab-trilha para o fecha-trilha, ou que o líder mande pro navega manda para o navegador. Se você já, já utilizar durante o, o, o, o deslocamento só esses comandos universais, que é o mesmo comando que a CT usa, que é o mesmo comando que o bombeiros usa que é o mesmo comando que o sars usa que os escoteiros usam você já já já tem uma ferramenta de que você vai de comunicação que você vai utilizar em todo o seu deslocamento em 80% dos casos qual é o caso que eu não vou utilizar claro em alguns casos você simplesmente vai apitar usar o apito para chamar atenção e entrar na segunda comunicação você vai dar aquele apito doisivo curto por exemplo e aí, o, o, quem você está chamando a atenção, vai olhar para você, já, você já dá o sinal, olha, liga o rádio, aponta o rádio, dá uma, liga no rádio que eu quero falar com você. Né? Você não precisa gritar, uau, uau, liga o rádio, liga o rádio. Não, você só dá dois apitos, o cara olha, você aponta o rádio, ele já sabe que vai ligar o rádio, que é para ligar o rádio. Né? E, e o, o, o, o, o apito de socorro ajuda. Né, emergência, urgência, também universal, três silvos longos, né? Dá um apito longo, segundo apito longo, terceiro apito longo, dá pausa, depois repete, continuamente. Um apito longo, dois apito longo, três apito longo, dá pausa, repete, continuamente, até aparecer alguém é, é, para te ajudar, ok? Então, o, o, o amiguinho que saiu do grupo foi passear e não avisou, é, torceu o tornozelo lá no meio da trilha e esqueceu de levar o rádio, esqueceu de avisar que, que foi fazer uma exploração. Então ele vai utilizar esse recurso de apitar até cansar continuamente os, os três silvos longos seguidos de pausa até alguém ouvir e chegar até ele ok então esse se você já usa, decorar o universal utilizar o universal você já ah, já vai te ajudar em muitas atividades né e, e, e, e só para como curiosidade esse comando Universal você utiliza ah, não só com apito você pode utilizar com tapinha nas costas né dá um tapinha nas costas siga dois tapinhas nas, co nas costas, pare, né? é, um tapa forte nas costas, porra, vai devagar, ou é, na, na orientação subaquática, você puxa a cordinha é, uma vez com força, né? siga, puxa a cordinha duas vezes, né? pare, espere, puxa a cordinha ó, com mais força, vai devagar, Fica puxando a cordinha três vezes, dá pausa, puxa a cordinha três vezes, volta todo mundo. Estou precisando de ajuda. É, é, e assim vai, você pode usar esses comandos no tambor, na fumaça, é, no espelho, é, no código morse, no, no código de rádio, né, no PTT de rádio. Você pode usar o PTT para transmitir essas informações básicas. Você não precisa ficar ah, chamando a pessoa no rádio para poder dizer vá. Você pode apertar só uma vez o tom do rádio pip, e segue. Okay? Mas se você não quiser utilizar o, o, a linguagem universal, você, o grupo pode criar novos códigos. Todos os grupos é, criam códigos é, mais organizados, né? os escoteiros, o grupamento de busca e resgate, é, é, grupamentos de, de montanhismos mais, mais experientes, etc. Eles criam códigos específicos é, para o grupo. Então, por exemplo, o que, que é muito comum? Né? A gente perguntar no meio da neblina, cadê você? Então você vai lá. Ó. Cadê você? Você responde: tô aqui. Três sivos curtos e um longo. Tô aqui. Né? Alerta geral, dois sivos longos. Alerta geral, contínuo. Abandonamento de área. A, a, a, vamos abandonar a área, né? O curto um silvo é, longo e um curto contínuo você pode criar por exemplo lá um liguinho rádio dois curto e um longo mas claro toda a criação de código novo tem que ser feita em grupo treinada em grupo decorada em grupo e aí e saber que só é, que só faz sentido para aquele grupo que foi usado ok então finalizando assim essa conversa sobre a pito Agora você já sabe que um apito não é só para emergência, é para uso em qualquer atividade. Né? Você já sabe quais são os melhores e os piores apitos, já sabe quais são as, as, as situações em que você vai utilizar o apito na maioria das vezes, e já sabe é, o código universal de silvos para uso com apito, e já sabe que pode criar... O, o, os seus próprios códigos dentro do seu das pessoas com quais você vai se comunicar na sua atividade para melhorar a transmissão de informações para melhorar a comunicação e comunicação é segurança. Ok, até a próxima.